É, meus amigos, a Bandai Namco botou o pé no acelerador Porque nós tivemos aí recentemente o trailer de Marshall Law Que nós trouxemos aqui no canal pra vocês E a gente comentou naquele mesmo vídeo sobre eles mostrarem o King também Que já havia sido revelado pra gente Naqueles materiais de divulgação do Tekken 8 lá atrás e tal E aconteceu, minha gente Eles revelaram o trailer do nosso fabuloso King aí Um dos wrestlers mais casca-grossas do mundo dos games aí E nós vamos conferir esse novo trailer do Tekken 8 aqui, galera Saudações dele, sou Caio Nobre bora pra mais um videozinho desse jogo maravilhoso aí que eu tô bastante empolgado, se você tá curtindo essa nossa cobertura do game, cara, já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos pessoal, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem se não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento Acesse o nosso site que é o meialua.net pra poder curtir lá nossas análises de jogos críticas de filmes, notícias e muito mais e também considere se tornar um membro aqui do canal se você puder, pra poder ter acesso a recompensas exclusivas, como ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp pra gente poder trocar uma ideia firmeza lá todos os dias, seu nome e Eternizado nas telas finais dos nossos vídeos e participar de sorteios exclusivos para membros. Se você não puder, só deixe seu comentário sobre o tema proposto, tá? assiste o vídeo até o final aí, que já ajuda demais, meus amigos. Ah, e só um recadinho rápido aqui pra vocês, pessoal, caso não tenham visto, tá? Nós recebemos aí o Resident Evil 4 Remake de forma antecipada pela Capcom e já tem análise completa do jogo sem spoilers aqui no canal pra vocês e no nosso site do Meia Lua também. Então eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado pra vocês acessarem lá, prestigiarem e tudo mais E verem como é que tá o jogo no geral Beleza? Contem com vocês também Então vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui Que já está devidamente preparado o trailer Pra gente poder conferir juntos E como eu sempre gosto de reforçar Minha gente, eu não sou um grande entendedor De Tekken, tá? Então tem muita coisa que eu tô Pegando agora do jogo com relação à história, alguns personagens e tudo, eu joguei um pouco ali o Tekken 3, um pouco também o Tekken 7, os outros acabaram passando batido, né e tal. E com a ajuda de vocês nos comentários, eu vou entendendo cada vez mais também, né, com relação à história, personagens e tudo. Então, sem mais delongas, minha gente, bora lá conferir o trailer de King no Tekken 8. Então, um grauzinho aqui no volume. Lá vem o Brabo. Eu lembro, cara, que ele é um wrestler muito cabuloso no jogo. Wrestler. Cara, essa intro é maravilhosa. New Challenger. New Challenger. Pensa num bicho que é bruto. Nossa senhora, ele tancou o ataque ali. Que isso? O louco? Olha as técnicas aí, ó De grappler do garoto Au! Minhas costas Nossa senhora Tacou tá na parede Olha esse cenário, cara, Que legal, mano Não tinha aparecido esse cenário ainda não, né? Pelo menos não lembro Pô, louco Ó, sistema hit ativado ali Agora ele tá enfrentando o Paul Hum, tomando coco Au! Nossa senhora, irmão. Uh. Ó, ele deu uma tancada no ataque ali de novo, né? Nossa, velho. Olha essas combinações de agarrão com golpes, combos e tudo mais assim do personagem. Que louco. Uh, ele batendo no Muk. Uh. Foda. Muito, muito foda, cara. Caras, eu vou falar pra vocês. O King, ele sempre foi um personagem que eu achei da hora pra caramba. Embora eu não me entendesse muito com o gameplay dele, porque não faz tanto o meu estilo, né? Eu sempre comento nos vídeos de jogos de luta que eu prefiro personagens um pouco mais rápidos, ágeis, que fazem combinações maiores e tudo. E eu sei que. Pelo King ser um personagem mais bruto, um pouco mais lento e tudo, e o seu foco ser os agarrões, ele causa mais dano também, pra poder compensar justamente essa brutalidade, ele ser um pouco mais lento e tal. E a gente tem esse conhecimento de jogos onde os personagens que usam agarrão, eles acabam causando mais dano ali nos seus oponentes, né? Mas eu sempre achei o King um personagem mega estiloso, porque olha pra você ver, cara, isso que ele acabou de fazer. Ele pegou o cara, tacou ele na grade, meteu ele em uma combinação com uma joelhada na cara, e vamos falar desses gráficos do personagem, né? Mano. Isso é algo recorrente, né? como eu tenho comentado em todos os vídeos de tech que a gente tá trazendo aqui pra vocês Tem até um momento mais pro final que ele vai usar o especial dele aqui Que ele dá aquela forçada nos músculos ali A gente consegue ver o cara totalmente fibrado também Não no nível do LOL, né? Mas a gente consegue ver E é muito foda o quanto tá aparente essa questão dos músculos do cara Sabe, os detalhes assim nas roupas e tudo mais Essa máscara de tigre dele também ficou muito legal A gente pode ver ali, por exemplo, no nariz desse tigre dele ali Essas dobras aparentes nessa máscara que ele tá usando, saca? Isso sem falar no cenário, meus amigos, eu acho que a gente não tinha visto esse cenário até então e eu particularmente achei muito foda, olha só mostrando o holograma dos personagens gigante lá atrás, a gente tem essa grade aqui que é realmente um octógono né cara, deve ser o cenário do próprio King por eles estarem mostrando o personagem aí né, assim como eles fizeram com o se eu não me engano, que eles mostraram um outro cenário também diferente que a gente não tinha visto, mas particularmente esse daqui, dentre todos que foram apresentados pra gente até o momento, foi um dos que eu mais gostei e combinou demais, velho, com o King, com sua personalidade, seu estilo de gameplay e tudo. E a gente pode ver que alguns ataques dele ali, pelo menos que eu percebi, né? Ele tanca os golpes e dá uma investida, mano, dá um counter bem na hora assim, não precisa de defesa não, rapaz, bate no peito do garoto. Que ele dá um counter ali na hora Seja com grapple, seja batendo e tudo Ó, esse momento aqui que eu falei, cara Que ele vai mandar o especialzão dele E ele dá aquela forçada no braço aqui, ó Olha só, cara, os detalhes do bíceps do cara, as veias aparecendo e tudo. E isso daqui, o jogo ele tá em fase de desenvolvimento ainda, né? Como a gente vem comentando aí nos últimos vídeos. Imaginem quando isso aqui tiver mais próximo do lançamento, o jogo tiver mais polido e tudo mais, como é que não vai ficar? Porque do jeito que tá, eu já tô achando bem melhor em muitas coisas do que o próprio Tekken 7, tá, galera? Sendo bem sincero para vocês, com base no que eu vi e tudo. Então, assim, eu fico muito animado poder ver cada vez mais próximo do lançamento aí, como é que eles vão melhorando ali os gráficos, né poder apresentar coisas mais impressionantes ainda para gente. Eu só voltei aqui, porque no final ali também, ele dá uma forçada ali, rapaz, nos músculos. Nossa, coitado do cara, toda envergada ali nos braços do King, né? Coitado do Paul. Mas no final, ó, ó, ele dá essa forçada aqui também, mais uma vez, ó. Os detalhes aqui, ó, Tem. Marcados, meus amigos, nos bíceps, às vezes aparecendo aqui também, ó. Nossa, tá muito, muito louco. Eles estão trabalhando muito bem nesse tipo de detalhe pra gente poder justamente entender a tamanha força que os personagens têm. E é isso, meus amigos, basicamente eu queria trazer pra vocês o meu react aí acerca do gameplay do King e também os comentários. Eu até esqueci de comentar do sistema Hit, né, velho? Que deixa ele ainda mais agressivo. A gente vê ele batendo ali, ele dá uma investida no cara poder continuar o combo e tudo. Manda ali os seus agarrões também no meio do processo. Tá muito, muito da hora. E agora, obviamente, eu quero saber de você aí, querido inscrito, principalmente você que manja pra caramba de tech, né já conhece bastante do personagem King, o que, que você achou dele aqui agora no Tekken 8? Tá muito legal pra vocês, tem muita coisa nova, deixa aqui embaixo nos comentários mais uma vez, eu vou adorar ver o de todos, e mais uma vez não se esqueçam também de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a edificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí, até mais e fuemos, meus amigos.